Hoje faremos um balanço da, da campanha, vou fazer uma exposição inicial. É, balanço da campanha, é, Adriano Bueno, 13020 para vereador, porque nós já fizemos um balanço das eleições municipais é, majoritárias agora na, na, última, na última semana. Né? É, eu vou fazer uma fala inicial sobre o balanço da campanha, tem algumas impressões que eu tive, é, eu escrevi um texto que eu vou apresentar ele aqui, é, mas ele vai ser, ele ainda é um, um rascunho, né? a ideia é que coletivamente a gente possa apreciar esse texto, discuti-lo, é, agregar coisas, corrigir coisas e, e depois a gente publica esse texto como, como um balanço da, da campanha, é, mas aí através de um, de um trabalho coletivo. Né? Vamos lá, eu não tive uma preocupação de ficar levantando dados, porque isso é cansativo, e também, às vezes, quando a gente fica só olhando números, a gente perde o, o, o foco, né? Os números são importantes, são uma referência, nós todos já procuramos, mas é, não é também só número, né? Nós temos que fazer um balanço é, político que leve em consideração os números, mas que tem, busque compreender o que está acontecendo no no país, que tem a ver com muita coisa, não só com o resultado efetivo do dia 2, né? O dia 2 é um momento em, em que, é, talvez, fecha assim um, um ciclo ou abre-se, né? isso está em discussão. Mas vamos lá. Eu, eu dividi meu texto, primeiramente fora tema, eu dividi meu texto em três partes, né? É, vou apresentando uma a uma, em primeiro lugar saudar a militância do Partido dos Trabalhadores, porque se é verdade que nós tivemos uma campanha muito dura com esse ambiente que está posto no país, com todos os problemas que estão colocados no país, é verdade também que a militância do PT nessas horas sempre comparece, né? ela nunca deixa a desejar. Com todos os nossos problemas e por mais que em muitos momentos o PT adotou um formato de, de campanha que nem sempre privilegiava o engajamento militante né? muitas vezes a gente nós chegamos num ponto que a gente começava a se sentir estranho dentro da própria campanha do, do partido. Né? Eu, pelo menos, tive essa sensação em algumas ele, eleições anteriores. E nós sempre reivindicamos um, um modelo diferente, mas esse modelo acabou vindo por imposição de mudanças na legislação como fim do, do financiamento privado. Né? Que bom que veio e o fato da campanha ter sido mais pobre, é, isso não, não deve ser encarado com a gente como necessariamente um problema, porque essa é decorrência de algo que a gente sempre reivindicou, né? E, mas a gente tem que refletir sobre as outras campanhas aí, porque embora tenha caído o nível de, de gasto, de financiamento de todo mundo, é, se você assim, a gente pegar a campanha do Jonas para olhar, ainda é uma campanha muito milionária, com muito dinheiro, e eu não trouxe os dados aqui porque não fechou ainda, acredito que dia 3, é o prazo para pra entregar a última versão da prestação de contas, né? então os dados que estão lá não são atuais, eu achei que não faria sentido apresentar esses dados, sendo que eles podem seguir a ser alterados, né? mas eu fiquei assustado com a quantidade de recursos que o Jonas teve, mesmo nessas condições é, de mudança de legislação, inclusive é, com doações de empresários, né? o Belardino, por exemplo, doou como pessoa física, mas doou e ele como pessoa física pode doar muito mais como pessoa física do que nós como pessoa física dentro dessa sala, 10% do rendimento do Belarmino do ano anterior é muito mais do que 10% do, do rendimento de um trabalhador né? é, então é isso, acho que a primeira questão antes de começar a discussão é cumprimentar a militância do PT é, em, em especial aqueles que se engajaram na nossa campanha proporcional, muita gente se aproximou e apesar desse ambiente A campanha foi um momento onde fizemos muitas amizades Onde conhecemos muitas pessoas novas né? Onde a gente é, agregou e, e aglutinou é, pessoas E a gente espera manter esse, esse povo todo unido no, Nos debates que virão agora para a esquerda Internamente dentro do PT E para fora do PT contra a direita Então vamos lá Primeiro ponto, queria falar, é, reafirmar alguns é, compromissos. Né? Isso foi muito dito antes da campanha, mas quando a gente faz campanha, isso não não fica tão explícito porque a gente está falando para fora. Né? Esse balanço de hoje é um balanço para militantes, né? para pessoas que apoiaram a campanha, que estiveram engajadas, que estão assistindo ou que estão aqui presentes, não, não, não estão dialogando com o eleitorado de modo geral, né? É, então acho que tem algumas coisas que é bom é, frisar Primeiro queria dizer que eu sou militante da tendência petista articulação articulação esquerda É uma tendência petista interna a partir dos trabalhadores é, Somos da esquerda do PT é, tem, é, Participamos ativamente da, da luta interna do partido Não luta interna no sentido pejorativo Como algo fraticida Mas luta interna no sentido de disputa de rumos porque a gente acredita que o PT é, tem que ser um partido socialista, né? Eu até mencionei aqui no texto. É, nós acreditamos numa sociedade que seja livre de todo tipo de opressão, que não tenha propriedade privada dos meios de produção, uma sociedade sem exploração de uma classe pela outra, né? Eu acho que isso é um princípio e tem muita ajuda do PT que deixou de acreditar no socialismo. Nós é, queremos reafirmar antes de mais nada que não deixamos e nós não achamos que o momento eleitoral seja um momento é, dissociado dessa dessa discussão é, Acreditamos no socialismo achamos que é um objetivo estratégico e que a discussão tática ela tem um papel na, nas eleições burguesas que é, o, que é acumular força né? a institucionalidade burguesa ela não é um fim em si próprio nós não vamos fazer as transformações mais profundas que tem que ser feitas dentro da institucionalidade burguesa, mas nós acreditamos que acumular força dentro dessa institucionalidade nos permite nos fortalecer, porque a gente faz mudanças pontuais, a gente faz transformações menores, mas significativas, como fizemos quando foi um governo no país, essas transformações nos credenciam né? e a partir disso a gente acumula força para fazer cada vez transformações mais profundas. Então essa é a nossa concepção. Isso é importante dizer, porque quando a gente trata o parlamento com um fim em si próprio, a gente passa automaticamente a achar que vale qualquer coisa para estar lá dentro, entendeu? Porque o importante é estar lá dentro. Do nosso ponto de vista, só vale a pena estar lá dentro se for para implementar um projeto muito bem definido. Então, a nossa campanha... Nós não abrimos mão de fazer a defesa do socialismo, nós não abrimos mão de trabalhar com a estrela do Partido dos Trabalhadores, de usar as cores do Partido dos Trabalhadores, embora a nossa campanha proporcional trabalhe com as cores da unidade africana, até por conta da minha identificação como militante do movimento negro, mas o vermelho é, foi muito presente na nossa campanha e em muitos momentos nós colocamos o vermelho, inclusive na campanha majoritária, quando levávamos bandeiras para atividades onde não tinha, né? Quando chegávamos atrajados de vermelho e eu acho que cumprimos um papel muito importante nesse momento, porque essa institucionalidade para a gente ela não é um fim em si próprio, ela é um meio, então ela só faz sentido para a gente enquanto petistas, enquanto socialistas, enquanto militantes de esquerda, né? Dessa forma, nunca cogitou para a gente abrir mão desses valores e, e desses símbolos. Né? É, concluindo a primeira parte, acho que é isso. Esse, essas simbologias elas não são pequenas, elas são o que nós temos de melhor e elas têm que ser reafirmadas. E não tem outra saída. Dá para pensar que nós vamos disputar o processo eleitoral agora, é, escondendo que somos petistas, e depois a gente vai... É, e depois esse ambiente vai mudar e o PT vai passar a ser bem visto, não vai. Nós vamos ter que ir para a rua defender o PT, nós vamos ter que, por favor, defender o PT, porque não fazer isso já desde o momento eleitoral, que é um momento onde as pessoas estão olhando para a política, chama atenção, tem um tempo na televisão, material impresso para distribuir, né? é um momento importante que nós temos que aproveitar. então já passando por muitas outras dificuldades, sabíamos que seria um cenário hostil, mas é, era importante reafirmar esses valores e nós nunca nem cogitamos não reafirmá-los nessa campanha. Esse, essa é uma questão que eu gostaria de colocar. A segunda questão, quero dizer, é que nós não devemos minimizar a derrota que o PT sofreu. Sobre todos os aspectos, ela é uma derrota muito marcante. É uma derrota o é, número de votos que o PT recebeu no Brasil todo baixamos significativamente o número de prefeituras que conquistamos baixamos significativamente né? é, o número de abstenções de nulos e brancos também já vinha aumentando não é um fenômeno novidade absoluta já vinha aumentando nos últimos processos eleitorais mas é muito alto em muitas capitais a soma das abstenções, nulo, brancos e ausentes, em muitos lugares essa soma é, ultrapassou o primeiro colocado no, no processo eleitoral. Né? Isso não deixa de ser significativo e isso nos, nos prejudica porque são trabalhadores que estão deixando de votar, a gente sabe disso. Automaticamente é, estamos, a gente sai prejudicado desse processo. Achamos que essa derrota que nós sofremos, nós temos que fazer um balanço e rever algumas coisas. Né? Aqui em Campinas, para falar do contexto atual, só para citar algumas referências, em 2012 nós fizemos quatro vereadores e em 2016 fizemos dois. Baixamos pela metade a nossa bancada na Câmara. Isso vai ter um impacto, segunda-feira eles vão provavelmente falar disso aqui. É, na hora de compor, de ter direito à fala na Câmara, faz muita diferença se você tem dois, três ou quatro ter quatro nos assegurava tempo para fazer crítica, para pontuar, para fazer alguns debates na Câmara, muito importante. Com dois, nós vamos ter muito mais dificuldade. Né? É, e nós perdemos mais de 50% dos votos que tivemos em toda a nossa chapa proporcional. E isso tem a ver também com a saída de algumas pessoas do PT, uma saída que a gente avalia, avalia como um processo de depuração, Pessoas que saíram pela direita, não pela esquerda, inclusive estiveram justamente na campanha do Jonas Dorizete, a maioria delas, e uma, e uma pessoa na campanha do Lourdes. Ninguém saiu pela nossa esquerda, ninguém saiu para apoiar a Marcela do Sol, nem para apoiar outra candidatura que esteja dentro do nosso campo. Né? Então, é, essa é uma, uma questão que a gente, esses números nós temos que olhar. E o que a gente avalia desse processo? Além dessa questão das baixas que tivemos, nós temos um ambiente muito ruim, onde uma parte, uma parcela significativa da classe trabalhadora deixou de votar no PT. E deixou de votar no PT porque deixou de acreditar na gente, de alguma maneira deixou de se sentir identificada com o no nosso projeto. Nós temos que fazer um diagnóstico disso. Né? Nós, particularmente, acreditamos que isso tem muito a ver com as escolhas que o governo fez no último período antes do golpe em especial com escolhas na política econômica né? é, ajuste fiscal e tem outras opções né? é, bom de outro lado levando em consideração o ambiente que está posto né? é, tem erro nosso e tem o um problema nosso, de como os nossos inimigos se comportaram é, nossos inimigos eles Praticamente roubaram, aí anularam mais de 54 milhões de votos. Né? É, derrubaram a presidenta que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. A perícia do Senado atestou isso, o Ministério Público absolveu. E a coisa é tão evidente que eles não tiveram coragem nem de, de caçar os direitos políticos dela. Né? É, de tão contraditório que é o processo. Dois dias depois fizeram uma lei flexibilizando justamente a causa. Que eles acusaram a Dilma, a justificativa que eles acusaram para derrubá-la. Né? Flexibilizaram dois dias depois. <risos> Enfim, é, era na verdade um projeto de poder, onde um setor que vinha tentando implementar o um projeto no Brasil, mas esse projeto foi rejeitado pelas urnas é, nos últimos 14 anos, eles, para implementar esse projeto, eles decidiram implementar através de um golpe. Esse golpe envolve uma série de. de de ações, desde a prisões espetaculares, tratamento seletivo por parte da, do judiciário, no caso, um juiz de terceira instância, que é o pivô de toda essa articulação, mas também com é, muito apoio de alguns veículos de comunicação de massa, de, de comunicação empresarial, e que praticamente disseminaram ódio no último período, né? tiraram. Abrir a tampa do bueiro e tirar do, do buraco, inclusive, é, setores fascistas, né? que antes se sentiam vergonhados de virar público que agora desfilam, é, inclusive, na, na televisão, na campanha eleitoral e são, conseguem, alcançam até uma votação significativa. Né? É, Para concretizar o golpe, eles tiveram, inclusive, que se aliar até esse tipo de direita, né? o pior tipo de direita. É, então esse ambiente é um ambiente que contamina o nosso processo eleitoral, é, logo que vem logo na sequência do golpe ser concretizado dentro do Senado. É, isso não se ou seja, o golpe aconteceu porque os nossos inimigos eles agiram com desfaçatez, com demagogia, com cretinismo parlamentar, foi um, um golpe é, judiciário, midiático, parlamentar, né? amplos setores envolvidos e onde eles conseguiram derrubar um presidente honesta. Agora, primeira mulher a ser presidente do Brasil. É, agora, isso não significa que não exclui que nós não tenhamos, não tenhamos errado nesse processo. Né? Cometemos diversos erros e é, eu acho que esses erros facilitaram o trabalho dos nossos inimigos. Então, nós devemos também colocar na balança. Eu falei da política econômica. É, mas a gente poderia refletir aí sobre o Partido dos Trabalhadores é, a situação é, por exemplo de, de ser, só ser partido em, em anos pares, de dois em dois anos nos processos eleitorais nos anos eleitorais a gente não agia como partido e aí uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que o Batata falava aqui na, na segunda-feira o Partido dos Trabalhadores nunca deixou de ter militância atuando né? nós temos militância Todos aqueles setores que foram falados, movimentos sociais, até militando o PT para tudo congelado. Agora, nem sempre a gente age como partido, né? nem sempre a gente é visto como tal, a gente se apresenta como tal, a gente se coloca enquanto tal. Né? E uma das críticas que eu mais escutei durante o processo eleitoral, de muita gente, muita gente, que apontaram o dedo na minha cara e para dizer assim, olha, vocês só vêm de 4 em quatro anos. E isso é um tipo de crítica que nós no PT não estávamos acostumados a escutar, nós estávamos acostumados a ouvir os criticarem a direita dessa forma. Né? É, então eu não sei, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? por que, que chega é, nesse ponto? Será que o partido, enquanto tal, é, não estava como catalisador né, dessa militância? Que, que o partido tem espalhada por aí, será que nós não deixamos de, de investir em determinados trabalhos de base e de estar presente em determinadas lutas para investir exclusivamente numa uma agenda eleitoral ou até eleitoreira? Né? É uma reflexão que nós temos que fazer, e, mas que é consequência também da discussão da estratégia né, que eu afirmei na primeira parte aqui. Quando a gente opta por uma determinada estratégia, ou quando a gente deixa de ser estratégia, as consequências são essas que eu venho apontando aqui. É, enfim, o PT terá aí, é, pela frente essa possibilidade de fazer essa discussão, e eu acho que esse balanço da campanha, a nossa campanha está inserida desse contexto, né, um contexto onde o Partido dos Trabalhadores corre é, risco de degeneração, mas que agora essa crise ela pode abrir uma, uma brecha para que a gente faça esse debate com mais contundência dentro do Partido dos Trabalhadores então acho que a ideia é convidar as pessoas que se engajaram na campanha que se identificaram de alguma maneira com o que a gente propunha, com o que a gente pautou, né, com aquilo que identificaram nós é, que essas pessoas venham a se engajar também na construção do PT. Por último, terceiro ponto, é, queria dizer, é, é uma questão até meio pessoal, né? é, mas eu, eu acho que a campanha eleitoral é um processo extremamente desgastante, né? de sair muito cedo e voltar muito tarde, e muitas vezes sair com a família dormindo e voltar com a família dormindo, é, de ficar o dia todo, eu até comparei no texto aqui com o call center, um né? trabalhador que ouve todo dia, reclamação das operadoras, que não funciona mesmo, nenhuma funciona, e por mais que ele saiba que aquilo é com a empresa, que não é com ele, mas ele em algum, em algum momento quando ele vai para casa ele vai ficar, vai sofrer o efeito psicológico disso, isso é comprovado, tanto é que é proibido ter uma carga horária definida, né, por ser uma profissão estressante e tal, então isso foi... É a tônica dessa campanha, né? a gente tinha que tentar não desanimar as pessoas que estavam em volta da gente tentando ajudar, né? E a gente fazia um esforço para montar ânimo, para mostrar ânimo, mas foi uma campanha de abordagem muito difícil, as pessoas não pegavam panfleto, as pessoas sentiam nojo, nojo do panfleto, nojo da gente. Né? É, as pessoas olhavam com desprezo é, e muita gente utilizava, né? Apesar que na periferia mesmo o que eu senti foi mais uma mágoa com o PT do que propriamente o ódio. Eu acho que tem muito mais é, desapontamento com, com a gente, né? É, enfim, é, isso, esse processo ele é desgastante, né? Eu tenho quatro filhas, né? Uma família que não é pequena e fiz cometi essa loucura de aceitar cumprir essa tarefa, eu acho que essa é uma tarefa, não é nada além de uma tarefa, não, não trato como uma questão pessoal, um projeto pessoal, uma ambição, um desejo de carreira, né? embora a maioria das pessoas quando olhem para a gente, quando a gente vai se apresentar para elas, elas olham para a gente dessa forma, aí mais um que está querendo se dar bem, mas a ideia, é, eu fui representante de um projeto político discutido coletivamente, e eu fui... É, a gente precisava escolher uma pessoa para cumprir com essa tarefa, em outros momentos, outras pessoas cumpriram, uma uma Guida, como um o Reinaldo. Dessa vez e na vez anterior, Foi eu que, que cumpri com essa tarefa. É, concluindo, então é isso. É, queria dizer que a gente vai ter que sair às ruas e que a gente sai às ruas para é, estimular a esperança. É, e lutar pelo justo, né? o, se a gente estiver amargurado e ressentido, por uma, por, se for tocado dessa forma por esse ambiente, a gente não vai a lugar nenhum. É, nenhum projeto de emancipação humana vai nascer do ódio do ressentimento, né? E só a, a destruição, que é o que eles estão fazendo do lado de lá agora que, que deram golpe, né? destruindo o SUS, destruindo a educação brasileira, o Ministério da Cultura, tantas outras coisas que eu poderia ficar citando, que já destruíram, que pretendem destruir né, a Previdência é, Pública, enfim. É, mas nós, de nossa parte, o que nos move não é o ódio, o né? que, que nos move tem que ser aquele sentimento lá de trás da construção do PT, o sentimento que nos levou a militar no PT, muitos de nós, e que foi inspiração é, para os anos em que fomos governo federal, que é o sentimento de busca justiça social, não por acaso é, nós tivemos muito êxito em muitas coisas, né, no acesso à moradia. Eu estava conversando hoje antes de vir para cá com o um vigilante que trabalha na, na biblioteca onde eu trabalho e ele me falou, é, ele veio me abordar sobre a campanha e estava falando para mim assim, ah, é, imagino que deve ter sido muito difícil para você que é do PT, mas eu quero dizer para você o seguinte, eu tenho uma casa hoje eu pago R$70,00 de mensalidade nessa uhum. casa. E eu pago 150 de condomínio. Olha. Ou seja, o condomínio é mais caro que o financiamento do apartamento onde eu moro. É um apartamento simples, mas eu só tenho esse apartamento porque o PT governou o país. Eu tenho total clareza disso. E, então, eu sou muito grato ao PT, apesar de olhar muito chateado com muita coisa que aconteceu. Né? E depois eu vim pensando nisso no caminho... Eu acho que, de alguma maneira, nós vamos ter que buscar isso nas pessoas nesse próximo período que temos pela frente. Porque vai cair a ficha que nós vamos ficar 20 anos sem investir em educação e em saúde. Vai cair a ficha. Vai, vai cair a ficha dos ataques que nós vamos sofrer. Nós vamos ter que estar na rua e nós vamos ter que dialogar com as pessoas, muitas delas que votaram que votaram branco, ou que não foram votar, uhum. ou que nos, nos xingaram uhum. na rua, né? Uhum. É, nós vamos ter que buscar o diálogo com essas pessoas também, com aqueles que são trabalhadores principalmente porque nós vamos precisar dessas pessoas para construir uma alternativa de novo para o nosso país né então eu acho que a nossa campanha de vereador é, eu antes de mais nada, eu sou um militante do PT e foi com militante do PT que eu entrei nesse processo e as pessoas que se aglutinaram em torno de nós também são militantes do PT e não tivemos ninguém profissionalizado e eu acho que a discussão que a gente tem que travar a partir de agora é essa e o saldo ele é positivo acho que acumulamos né? acumulamos gente né e acumulamos força e vamos pensar a partir de agora eh, o que nós vamos fazer né? acho que o congresso da de esquerda do domingo é uma boa oportunidade para a gente pensar o que o Partido dos Trabalhadores tem que fazer a partir de agora. Seria muito legal para a gente que as pessoas que se aproximaram da campanha, que tiveram junto com a gente na campanha, que tiveram é, identidade com aquilo que a gente propõe, que venham a participar também do, do Congresso da Articulação de Esquerda no domingo, aqui no CCB. Então é isso, queria abrir. Quem estiver acompanhando na internet quiser falar alguma coisa, convidei muita gente, muita gente mandou justificativa. Eu queria mandar um abraço especial para o Sérgio obrigaria se ele estiver assistindo a transmissão, porque ele teve um problema muito sério de saúde, está uhum. internado, mas ágil não Uau, ser nada, é nada grave. E esperamos que ele <risos> se recupere <risos> prontamente, mas é ele, ele, pode ser que ele esteja online, porque ele estava falando comigo agora há pouco, se ele estiver online, ele pode mandar pergunta pelo uhum. ou pelo, pelo site.